Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro Challenge, sempre na companhia do seu parceiro Alucard tipo um aviso rápido. Amanhã, ou hoje, dependendo da data que você está vendo esse vídeo, nós vamos fazer uma live de Sonic 2, direto do meninão Mega Drive. Esse garoto aqui, lindo e maravilhoso. Um game rápido, sensacional e que vai ser jogado one shot. Nós vamos começar e terminar amanhã, tá legal? Então é isso aí. Aguardo todos vocês pra acompanhar essa live de Sonic 2 com a gente, tá legal? E em breve a gente vai começar a nossa nova série Fica de Olho que a gente vai colocar nas redes sociais pra vocês acompanharem a gente sempre de perto, tá legal? É isso aí. Nos vemos amanhã na nossa live de Sonic 2. Tchau, tchau.